Alô, você ligado do Rio Mafra Mix, seja muito bem-vindo, Central das Eleições 2022. E hoje recebemos o Dr. André Lopes de Souza, juiz eleitoral de Mafra, que vem contar um pouquinho para a gente como está essa preparação para as eleições em Mafra, dia 2 de outubro se aproximando, e, e como que está essa, essa, essa expectativa, como que está esse trabalho, muito trabalho. Seja bem-vindo, Dr. André. Agradeço ao Rio Mafra Mix por esse espaço. É para que é, eu possa trazer um, a justiça eleitoral em si possa trazer um pouco de informação para a população que possa ser útil aí é, com relação ao pleito aí que, no próximo dia 2. como que está a preparação em que em que fase que está sim digamos é, a, a preparação das urnas a preparação da eleição em si para o dia 2? o processo processo de preparação das urnas todo o procedimento eleitoral está dentro do cronograma é, fixado pelo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agora, na última semana, é, é, cumprimos mais, no sábado especificamente, cumprimos mais uma, uma etapa importante, que foi a, a, a preparação final das urnas e, e, a, e a lacração, né, foram todas lacradas. O lacre que é colocado, que é colocado nas urnas, é, é, são em vários, em vários dispositivos, ele tem a minha assinatura, assinatura do Ministério Público, do Promotor de Justiça, e é inviolável, né? A retirada do lacre, ela, ela, ela tem um dispositivos que configura é, na hora, no momento em que foi, em que, em que for violado, que que alguém ali que tentou acessar o equipamento. O equipamento, dessa forma lacrado, ele, ele, ele fica totalmente protegido por qualquer intervenção externa, né? E também é, nesse, nesse, nessa audiência pública que foi feita sábado, foram, foram testadas as urnas e foram preparadas as mídias, né? foram colocadas as mídias nos equipamentos. Eles estão. Tá certo. é Além das urnas que vão para as zonas eleitorais, tem uma quantidade de urnas reservas, caso alguma apresente problemas. Sim, tem, tem, é, tem é, 20, em então de 20 urnas reservas. Reservas que, que equipamento também já preparado, lacrado, pronto para votação e que será é, que, que será que será utilizado para substituição do de eventual defeito no equipamento, né? Uhum. O que dificilmente vai ocorrer porque as urnas antes de serem lacradas são testadas uma por uma. Certo. É, como que funciona a urna no dia da votação? A urna, no dia, da, no, no dia da votação, uma vez que, que ela é levada até a sessão eleitoral, o presidente, o presidente de urna, juntamente com, com os mesários, vão, vão proceder a partir, da, a partir das 7 horas da manhã, a votação começa às 8, vão começar a proceder o início da preparação para a votação. Eles vão, são autorizados, então, a retirar, a retirar o lacre, né, o, o, os lacres da, da, da urna, eles, eles, é, um dos procedimentos que é muito importante, eles, eles, eles, eles é, é, tiram um, uma fita, né, uma fita impressa da própria máquina, que nós chamamos de zerésima, onde consta que ah, todos os dados dos candidatos estão em branco. É, é, Simula-se um, um, um fim de votação onde os, consta que os dados estão todos, todos em branco, então a, a, a, a, configura que a urna está... É, sem nenhum voto computado, nada computado, que pode ser começada a votação, pode se iniciar a votação. E qual é a ordem de votação? É, a ordem de votação, é, como é uma, uma eleição majoritária, começa com um deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, e, e presidente. É importante que o eleitor é, é, tenha, tenha já, antes de, de ir para a urna, já todos os seus candidatos, de alguma forma, como a gente fala, uma colinha, o que seja para que é, não se respeite essa ordem de votação. É, votando-se, como exemplo, votando-se é, para presidente na primeira opção, pode, pode jogar para a legenda, né? Para ser do, do, do partido. Certo. É, como que a pessoa faz é, para se identificar para o mesário? Quais documentos ela, pode, ela deve levar? Qualquer documento oficial de identidade com foto é é válido aí para, para a votação é claro também o, o título de eleitor ou para quem tem o aplicativo e título também. Falando em aplicativo, lembra do celular esse ano teve uma polêmica é, de não poder entrar na cabine de votação com o celular como que, como que vai funcionar é, o TSE decidiu né foi uma, uma, uma votação polêmica em, em proibir a utilização de, de celular na, na, na junto à urna né? não pode na cabine de votação. Não pode utilizar lá. E claro, então, se ele está se utilizando do e-título, né, para demonstrar sua qualidade de leitor, o, o celular pode ficar ali na mesa, ali, momentaneamente, alguns poucos, poucos, poucos segundos, pouco, pouco tempo, é, depois será devolvido. Se a pessoa é, não respeitar, se a pessoa falar que é não falar que está com o celular entrar com o celular na cabine e for flagrada, for vista filmando ou tirando foto do seu voto. Ah, será conduzido, será será conduzido, será pela pela autoridade policial, seus eleitores será levado para para as providências cabíveis, né, podendo configurar desobediência, né. Tá certo. E quem não votar? Quem não votar tem que justificar o voto tem que justificar, tem um prazo prazo específico para justificar o voto, e se não justificar, se não tiver a sua quitação eleitoral, perde inúmeros direitos, isso é um rol bastante grande de, de, de situações aí em que o eleitor pode ter implicações negativas em não ter votado. Esse ano, é, por não ser uma eleição municipal, talvez não tenha um clamor, esse clamor local, né, de de centenas de vereadores, vários candidatos a prefeito, né, que traz, talvez, um, um, aquece um pouco mais a eleição. Mas, mesmo assim, hoje a gente tem um clamor nacional, a gente tem é, uma movimentação política até um pouco mais intensa é, que outros anos. E até quando pode ser feita a campanha eleitoral, campanha de rua? A, a, toda toda essa divulgação dos, dos candidatos, ela se encerra quando? É Pela pelo calendário eleitoral até a véspera, né? até sábado, até as 22 horas de sábado é possível fazer é, é, carros, carros é, é, é, comícios e passeatas, carreatas, tem várias situações aí que que pode ser feita aí todos no sábado, inclusive o comício de encerramento. No domingo? No domingo não. No domingo não pode, não pode, inclusive essa situação de, de, de, de que que algumas eleições acontecem de jogar os propagandas eleitorais na rua, né? Isso, o, o, o TRE está bastante preocupado com isso, principalmente com o aspecto visual, né, da que, que isso negativo que isso configura, né? É como que funciona nesse caso, né? Um caso que chama bastante atenção, né? É, talvez atualmente nem tanto, hum. mas aquela prática de a, as frentes dos colégios eleitorais amanhecerem é cheias de santinho na, nas calçadas. É, isso é um crime eleitoral? Sim, sim. Configura, assim e a pessoa que for flagrada fazendo isso vai ser conduzida para, para os procedimentos, né, junto à, à autoridade policial. No domingo não pode pedir voto, não pode... Aquela não. tradicional, aquela antiga carona, aquele favor eleitoral em buscar o eleitor, tudo isso não pode? Não, não pode. Se é configurado que isso aí tem é, tem conotação eleitoral, que, que, que, que porque, claro, pode ser que um vizinho dê carona para o outro, né? Isso é... Ó evidente familiares, mas se, se você tiver o único objetivo é, de favorecer algum candidato, não pode. Quem flagrar uma situação dessa, souber uma situação dessa, deve denunciar para a Polícia Militar? Denuncia, se for realmente configurado, isso também, novamente, vai ser feito os procedimentos. obediência é. aí. É. Uma época, épocas anteriores, é, sem internet, é tinha um clamor, tinha uma, uma, uma procura muito grande pela apuração, gerava uma expectativa, virava um evento, né? a apuração uhum. eleitoral, é, tanto municipal quanto estadual, das pessoas irem até o ginásio, acompanhar a, a contagem, depois acompanhar a, a impressão dos boletins das urnas. Hoje não, não se tem tanto essa, essa procura. Hoje como que o eleitor consegue acompanhar é, a apuração? hoje hoje hoje com a, com a internet é possível verificar através do aplicativo através do, do próprio Google através do, do site do, do TRE do TSE existem várias possibilidades essa essa essa situação de, de ir até os ginásios e até até até o cartório eleitoral é porque antigamente até eu, eu lembro dessa eu lembro desse quando era assim os votos eram em papel né? eram contados ali então tinha essa tradição de ficar acompanhando os boletins de urnas, né? Iam ser um a um quando, iam, quando eram finalizados. Isso com o tempo aí foi foi diminuído, né? Com, com o avanço da tecnologia não, não, não existe mais necessidade. Tá certo, doutor. É, em Mafra, tudo tudo até o momento correndo tranquilamente? Tranquilamente. Tranquilamente todos os procedimentos dentro do prazo, do, do prazo previsto, né? As... as as, os registros de candidaturas, e essas situações são vistas diretamente no TRE, são apreciadas diretamente no TRE. O que eu, a, o que eu tenho a dizer, assim, para finalizar, é que, que todo cidadão aí deve, deve cumprir o seu dever cívico e, e comparecer aí no dia da eleição, exercer o seu direito de, de voto, escolher, é, escolher o, os, os seus representantes aí perante a a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, para senadores, presidente, muito importante que esse voto seja, seja bem criterioso. A eleição começa às 8 horas da manhã, vai até às 17 horas de do domingo, e, e, e não há, sim, realmente, é, nenhum temor aí de que, que ocorra qualquer situação que possa a, atrapalhar todo esse processo. Está tudo correndo dentro, dentro do previsto e tenho certeza de que vai ocorrer tudo dentro do previsto pelo TRE. Passado esse dia 2 de outubro, começa a preparação para o eventual segundo turno no dia 30. Com todas essas, essas dicas, com todas essas informações que a gente repassou, não muda nada para o segundo turno. É, é O que muda é, é diminui o número de candidatos. Né? É, é, apenas, é, se for o caso, restarão é, para Presidente da República e Governador do Estado. Mas a, a, não, não terá mais senadores e deputados federais e estaduais, termina agora dia 2 de, de outubro, é a mesma, mesma coisa, tem que, tem que preparar novamente as urnas, o mesmo procedimento que foi feito no primeiro turno, está sendo feito. Tá certo, doutor André, a gente agradece a sua participação, a sua presença aqui em nossos estúdios, sempre estamos à disposição do senhor, da justiça eleitoral, né para trazer informações, orientar os nossos eleitores né, e informar da melhor forma possível. É, sim. Obrigado, eu novamente agradeço a Rio Mafra Mix por esse espaço e espero ter sido útil para uh, os eleitores de, de Mafra. A gente volta a qualquer momento com outras informações e também aqui na nossa Central das Eleições com as informações do pleito eleitoral de 2022.